Vê aí se o Alisson tá de rifle, tá? Tá. Ah, ah, ele. Tá, né? Pronto, tá vamos. Gol, galera! Ah, esses dois aí, esse Live e esse Alisson, são dois fupo. pô. Eu chamei, eu quero chamar a cara a bom, pô. Não vou chamar qualquer zero ela, não, porque você fica sem graça. Ó, velho. Fala Esse galera, mapa, é tô tô já tô aqui é o Eu já tô gravando aqui. Já tô gravando. Aí ó, está subiendo. Station. Vamos ver agora. vocês Mapa aqui, mapa de forno da porra. <risos> é, velho. Mapa, mapa grande. É Caralho, mano. Let's, Let's fora. fora. Uh, uh. Que mal, velho. <risos> Sai! Sai! Sai, filho da mãe! Seja... Eu tô com um de life. Ah, Pô, bom saber. pagou o copo eu da sua bom. arma. Eu nasci do pior canto que tem. Eu? Ah... Que merda, poxa! Merda eu sou. Eu tô comendo cão aqui, véio. quando eles escutam um tiro eles vão atrás É não? <risos> é E eu tô sem luneta com essa porra desse rifle todo pro Deixa eu me vingar ai, ai, da puta ai. aqui Tá sem luneta e eu que tô sem nada Eu também tô sem nada Nem foram aí não eu comecei lagado. a acertar o cara lá na PQT. Poxa, lagado mano. é foda. Olha os caras. Ah. Olha isso. Pai, essa sala tá lotada aí, é, velho. Tem tudo. É, pois é. Hum. E tô... é. esse mapa Olha, aqui, foda. meu irmão? que é o oil, o mini. Vai dar coronhada no inferno. Olha isso. Tem que Dó do F lá, hein, cara? garoto. Ainda pegou. Só não entendi porque você não morreu. Ah, tô beijando pra caralho. Tá do lado, cara. Tu morreu, cara. O cara tá blindando Ai, ai. Toma na cabo com ela. Morreu não, mano. Que isso? Tá ah, morto. O importante, pai, galera, morreu. é pontuar. E não negativar. Caramba. Nossa, eu vi que cara baixaram deu tempo. Double kill! Ai ai, olha o cara ó. É importante ah, tentar camperar, né? Leg demais, Caraca. velho. Ó aqui o sapo. Dá não, Dá não. Ah. Né? É importante tentar é camperar. O importante é camperar aqui mesmo. Ah mano, vai ajudar o.. Rapaz, velho, dragão tem duas vidas, velho. Caralho, ah. que da porra. Vai ah. duas vidas. Vida, dragão é uma hum. blindagem Porra oh. Caralho, meu eu ficar de pé de pé em casa ah, merda, não tá puro Puta que pariu, velho É, foda, né, velho, quando o cara rola na hora errada, velho Foi, velho né? É, cara, não tem nada, não Até, mano Lag demais, velho Simplesmente o ping não tá estabilizando Pra mirar com essa assim luneta de longe Caralho Chuta. Oh, a porra oh, dessa de arma ser não medo o caralho. Olha isso, velho. Você vai passar, não tem nego lá do outro lado do mapa atirando. Toma. Hum. Oh, oh, Ih, tá puta, puta. Oh, puta agora, vamos Ai ai ai Você acha que você não vai tomar de volta? Eu não tô matando nada mano Esse laginho tá salvando Olha o ping pula pra 208, 209 Depois volta pra 160, depois pula pra 240 É uma bosta velho Aff mano Aí nasce alguém na minha porta, eu tô até errado oh, Puta que pariu, não é dá pra acho. jogar não Porra <risos> LEG do caralho. Olha os caras teleportando, lá. velho. Target neutralized. Cinco barra nove. Eu podia pegar uma casinha desses caras aqui, tá? Nossa. Tá vindo pra onde? Meu deus! Eu que... Vem cá. Não, não, brigando. pode, velho. Eu tava de trás do negócio, consegui me avejar. Tá eu tava. Não. Hum, fica trocando tiro aí que eu vou aparecer daqui a pouquinho. Sabia que tinha um Mega ali. Usando aqui, ó. pegou. Uh -huh. Ele tá pegando no chão, da, da no mapa, mas Também um pegou. É uh -huh. Tomara que alguém nasça aí pra você se fuder, pra você aprender. Mas você tá indo esses ok? Caralho! Caralho! Tá pelando demais, meu amor. Oh, acabou as balas tudo da... Target down! Oh. Triple kill! Oh. Who's acabou next? <risos> Tem sim. nada nela, só de te avisa hein? Tem 74 balas, tá ótimo pra mim. Meu deus! Eu só vi o no vacilando ali velho! Ah velho. Ah, que mentira, lag do caralho! O nego camperou! Apareceu ah. já atirando já! Ah. Ô mano, velho! Um dia que eu tiver conexão decente eu vou voltar que nem um ninja velho! Que ninja! Hum. O problema foi só a internet que tava tá bom. O problema também é o servidor. É nada, não é o servidor mais, quer dizer, nem é a minha internet mais não. É o servidor mesmo. Triple kill. Ah, velho, puta que pariu. Os caras, tipo, não para não, pô. Aqui, tipo, os caras como se fosse ninja pô, pra mim, pô. Os caras anda Aí tipo, é como se jogasse um, um jutsu de sombras, tá ligado? Na frente oh. e jutsu oh. né? Ah, Aí eu que tenho sério? que definir, oh. se... Esse... Como é que eu vou contar desse jeito? Nossa... Aí eu tenho que saber quando não é o jutsu e quando é o jogador, tá ligado? Ai mano... Porra. Porra. horrível acertado longe sem a porra de um metro velho oh. ah tem outro ali em ah, oh, é que porra a porra o meu O uh, caramba, então vai médico já ah, de nega tirando. Oh. Double kill Não acredito que os dois caíram. Não afinal Acho que mano Porra velho Me dá um jeito de avanço. Só tinha um ali, trompeiro, né? Ó oh, o cara aqui, bicho. Você segue. É Aí. Morreu, mano, pro cara ali? Você morreu pro cara ali? Não, Não tava com pena lá. Empapado. Follow me! Você <túrduos> <túrduos> tá Ui! hein? E o lag, deixa velho E o lag, deixa velho Meu Deus, teleportou tanto que eu não consegui matar velho <risos> A rádio é minha mesmo, mas é toda hora quando eu vou matar um sujeito Tem outro tá Atrás para poder ter. Olha lá, tudo na parede esse cara aí de dois metros oh. Não vem pra perto não uhum. Oxi, tô atrás da parede no left A porra, puta que pariu, mano O que é esse bote? Ô louco, esse larga CD aí nessas Olha ah, lá, mano. Ah, para, mano. Porra. Alô? O cara é imortal, mano. Ainda tanca tiro nele. Além dele ser imortal. Vé, não, não acredito nisso não, velho. Carreguei minha cara no cara. Pegou os tiros, dei a coronha. O cara ainda não caiu no chão, velho. Oh, coisa. O cara é rico. Quem é que perde pro cara? Eu tô muito ah, lagado. matar né? Aqui. Que é é isso, buscar. mano. Será então, vou tirar no cara? Não. Certo? É? Vou dar uns bug na bala. vem é pra me salvar. <risos> Ui. Essa CB tá na, na... essa KK tá na CB, não tá? Okay. Ei? Essa... Que foda do ah, mortal deve tá? Não, tá é. não! tá não. não, pô! Yeah. Olha é isso! Ele, pô. Tô paradinho ali, só pra... Ah, mantém o KK te tirando, velho! Ah, que foda, velho! Ó a KK que tá Poxa, falando, pô! É vai é. um que com o supressor? É? Foda. Tem uma que tá de baioneta. Tá oh. é de baioneta é minha, não tem nada não. Só o gol. Mata uma droga, mano. Perfeito! Olha o shot sugar aí, ó, de AK-37. <risos> <risos> <risos> Double kill! Ai, Olha yeah. oh, que pelada muito. Oh, Ai. Yeah. Dá tá KILL Sim, era pra pegar essa arma, mas tá bom. Ah, jogar. Oh. Ah. Jogar pro crédito. Olha essa arminha desse mago. Hmm. Tudo polêmica. Oh. Tudo polêmica, tá no podcast, essa bosta. Ah. <risos> Pior é que. Puta merda. velho. Deus é Ai, velho. Puxa. Dei o redshot já. Oxi, tava tirando um nego ali e começou Mentira, velho. É pra matar tá aqui, no ó, chão. Aqui, na base, na base. Na base na é, base, obrigado, obrigado. obrigado. Já, é. já vi, já vi é o próprio <risos> frag, já vi. <risos> ah, eu pensei que era o outro negro. Aquele Alisson, você estão de uniforme igual. E eu vou lhe buscar de novo aí. Você tá preso de novo aí, né? É. Que ah, puta que Double kill. Ah, ah, merda. Fica aí. aí, ó. tá ah, yeah. Tá é um tio. vingança E eu tô jogando um gráfico máximo Só pra mostrar o desempenho do jogo Meu rendimento tá caindo pra caralho oh. Os caras tão campeando oh, cara muito é. bem longe Já tá fora Vou começar a parar de correr pelo mapa e começar a camperar mais vou chutar tá outro mas eu, eu tenho tenho que quero ver se eu me acertar você não é Ah, não garoto não faz isso uhum. Uhum. olha velho você viu acertou os tiros tudo <risos> Ainda não tá com CD não, Ui. Ui, peguei uma sacuzinha. O que é? Ficadinha. Ficadinha. Ué, só que o é? bonitinho! Que lag, meu deus! Salvo pelo lag! lag foi F Salvo pelo lag, viu filhote? Você ia morrer! Foi F mesmo! Os caras querem roubar meu kill, malandro! Deu tanto lag que eu, quando eu morri, eu morri andando, tipo andando, um Segundo segundos depois eu morri! Ah, para! isso que pariu! não fosse esse gráfico no máximo, quem é oh. que matar mais do que o normal. Prevente. Esse gráfico no máximo. Nossa. Moleque, velho, não sei o oh. que que fazem faz para nascer no sala. Acho que tem tá um dispositivo para nascer nessa. Tem que pariu, velho, como conseguir arrumar um cara mesmo. Porra. Oh. Double que ação? Enemy neutralized. I'll take that. Sai, sai, sai, que Misericórdia! tá tava com muito life das putas em mim, cara põe lá atrás de mim Paparam. Oh, Paparam. Paparam, foi aí pá de mim. pá pá pá pá pá pá Ah, velho, não teleporta. Quer dizer, não para de teleportar misericórdia, velho. Toma um headshot aí já. double kill who's next uh. triple kill Agora que eu tô conseguindo matar, tá? Quando o jogo já tá acabando. O tá o que oh, é o <risos> <lag>. <risos> Foi o dragão que miou ali pra fica, mim. Fica! Fica! Fica! Porra! Olha esse cara, mano. Ainda dou azar, velho. Nascer Espera. Nas Eu dou azar Você de disse... nascer, Os caras nascer, tudo nas costas. Nossa. Fugindo. Ai. Passei morto. <risos> Kill. Negativo, Opa! Ah, minha... Ganhei! <risos> <Faz> baixo, <risos> véio, Ainda ganhei, wow. seu lixo! Nossa, faz co... faz Nossa. Mortal super que negativo, velho! Pronto, agora Opa, é 12, é? 12 12inha.